Guerreiros e Guerreiras, soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo para vocês, E quanto tempo, né? É, é Esse mês de julho foi complicado, por quê? Porque tava, o Crossfire tava como? Todo gorduroso, mané, não tinha nada de bom, não veio nada. Foi a pior atualização desse ano, acho que da história do Crossfire, só veio, <risos> só veio coisa ruim, meu parceiro. Tá vendo coisa boneco, tá maluco? Então, a agora chegou, chegou, trouxe algumas novidades E algumas caixinhas aí que, né? Né? Talvez valha a pena Vou mostrar aqui pra vocês chegou as caixinhas aí do modo zumbi Né? Pra quem gosta aí do modo zumbi As caixinhas boas E também, cara, acho que mais chamou atenção A caixa que tem nada mais, nada menos que A LA SWAT e a bolsa permanente, rapaziada eu sei que tem gente que gasta horrores. Tem gente que gasta muito para tentar pegar ali a SWAT nos tickets. E para ser bem sincero, é bem difícil. E veio aqui das caixas, né? E é uma boa, né? Uma das poucas e bem raras oportunidades que, né? Demoram e custam aparecer, né? No Crossfire. Não é mesmo? Por quê? Porque essas caixas, elas só vêm... Ela só vem na, em eventos especiais, né? É, final do ano, na, na, na Black Friday e tá aqui. E a gente vai quitar 30k aí. Rapaziada, lembrando pra você que comprar aquele ZP rápido, fácil, cá na hora, sem demora, sem complicação. O link vai estar tá aqui na descrição. É o nosso amigo, querido, parceiro aí. Zé Louco, ZP, Zé LoCash só chegar lá, ó. Aceita Pix, Transferência, é tudo, só chegar no Zé lá, falar com o Zé, e rapaziada, toda vez que você compra com o Zé lá, você tá dando uma força aqui pro canal, por quê? Porque é o Zé que patrocina a gente para poder trazer o roletando, tá? Então, se você puder dar esse apoio, né, quando for comprar com o Pix, ou transferência bancária, dá preferência de comprar lá no Zé, porque você, além de estar tá ajudando, né, a, a famílias, o, né, o comércio local, você também vai estar tá ajudando indiretamente o canal, tá bom Então, toda vez que você puder dar aquela força, daquela moral Zé, vem pelo seu, deixa aí, viu o vídeo lá Vem comprar aí pelo Pix, boladão aí Pra dar aquele levante, tá? compra lá com o Zé E você vai estar tá ajudando demais Tanto ele, quanto também aqui no canal, tá bom? Link tá aqui na descrição e totalmente confiável E por que você comprar no Zé? Por causa disso aqui, ó Porque o Zé é premiado, meu parceiro Porque o Zé é premiado Porque o Zé é assim, ó Vem que vem, vem neném, vem que eu quero aliar SWAT também meu parceiro, Vamos lá, vem que eu tô ficando com medo, é mistério, é segredo, olha, hum. a SWAT vai vir, SWAT vai vir, olha ali a SWAT aqui, uhum. já não posso mais, vou ganhar desse jeito. Não sei porque, rapaz, tô confiante. Eu tô confiante que eu vou ganhar. Eu vou ganhar alguma coisa nessa caixa. Quer saber? Ó, vou colocar no automático. Mano. Eu vou colocar, deu aqui na cabeça. Ó, vai na automático. Vou por no automático. Vou por no automático. E eu sei que vai acontecer coisa boa. Eu sei que vai vir. Ó, ó, ó, ó. É, é, né, é, é, é. Não é. era? É. É. É. é, tá bom. Vai reclamar? Não, não vou. Vamos lá, vem que tem. Vem, neném. Vem que eu quero ali a Lea SWAT também. Tá vendo por que você tem que comprar do Zé? Porque é premiado, meu parceiro. Ó, vamos lá, em busca dele a SWAT. 30 caixinha Vem que vem. Vem, neném. Vem ali a Lea SWAT que é o personagem cobiçado do TBI. Hum, que eu tô ficando com medo. É mistério, é segredo. A SWAT. É agora, hein? Olha, velho. Do lado, mano, Do lado. Vamos lá. Vem. Vem que tem. Vem, né? Nossa, pensei que eu não tava gravando. O negócio aqui vai estar tá gravando sim. Não vi a bola direito ali. Vamos. Eu tô confiante. Vem. Vem. Vem que tem. Vem, neném. Porque o que SWAT também? Olha, na última vez, olha! É! Não ganhamos a SWAT, mas ganhamos um aqui, né? Tá bom, tá bom, tá ruim, poderia ser melhor? Poderia, mas é, né? ganhamos aqui o arma permanente, então por isso é importante, né? Você chegar lá e comprar, né? p 90 Zumbi Raivoso, tá bom? Então é isso, além dessas caixas, tem outros aqui também na loja, que eu vou fazer em um outro vídeo, tá? O um pacote aqui, coletando os pacotes que vieram aí no jogo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, deixa o like, não se esqueça, hein rapaziada? Se for comprar aquele ZP rápido, fácil, o Pix Transferência, chega lá no Zé, que é tranquilidade, é confiança, nota mil. E lembra que você vai dar aquela moral pro canal, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um grande abraço. E lembre-se, porque ser gamer e roletar na caixa que tem a SWAT é uma guerra. Eu paro continuo? Vocês em busca da SWAT roletando? Comenta aqui, meu parceiro. Comenta aqui pra gente conseguir o, o, o patrocínio monstro aí pra roletar nas caixas, tá bom? Valeu, fui. Chupa bife.